Acabou. Um, dois, três, quatro. Ai, caralho! São coisas difíceis de explicar com nossas palavras tridimensionadas. Eso me dio el rap, me dio la fuerza en la palabra. Prende la TV Pública.